Fala galera, eu sou o Thiago Fracão. seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui em mais uma lenda nova, trazendo mais exploração pra vocês Hoje estou aqui nessa casa, pessoal Aqui nessa casa morava uma família, eles se mudaram dessa casa bagulho Pode ser passo. Então galera, isso tem um barulho ali, pode ser pássaro. Eles se mudaram dessa casa aqui pelo seguinte, morava, eles moravam aqui com os filhos deles, né? eram filhos pequenos, e diz que de noite, de madrugada, os brinquedos começavam a se mexer, diz que carrinho começava a andar sozinho, é, boneca falava sozinho, diz que era atormentado, diz que alguma coisa aterrorizava eles aqui, eles não sabem o que é, porque eles, quando eles mudaram pra cá, a casa já era pronta, já... Já outras pessoas já tinham morado, então eles não sabem o que aconteceu aqui nessa casa. Só que eles pegaram e saíram daqui, porque acontecia esses fenômenos paranormais aí, pessoal, dentro dessa casa. Então hoje eu vim aqui para fazer a exploração, para estar voltando um dia à noite para fazer a investigação e saber o que acontece aqui nessa casa aqui, qual é o mistério dela. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Bom, galera, ó, aqui é a uma das portas, tá aberta aqui que eu vi, aqui é outra porta, ó, outra porta, tá emperrado, um aqui tem uma pia, ó, tanque, ó, janela ali, e ali um canilzinho. Bora, bora que bora. Licença. Cara, que casa louca, mano. Opa. Olha a cozinha, velho. Pia. Cara, aqui devia ter armário, mano. Olha aí. Devia ter um armário, mano os detalhes do armário ali, ó. Caraca, velho. Ó. Tá trancado ali, por aqui, ó. cara que casa sinistra. Parece que tem alguma coisa ali, ó. Não sei se é um litificador. Vamos ver pra cá. Ah, aqui é o banheiro. Nossa, olha essa pia, mano. Que local top, mano. Olha esse vaso. Aqui é um box. Antes de tomar banho. Cara, olha isso aqui Sapatinho, velho Ventilador Que local sinistro, mano Galera, a bateria da minha câmera tá acabando, cara eu Vou tentar mostrar o mais rápido possível aqui pra vocês Porque eu tô sem outra bateria aqui E tá no carro, o carro tá longe daqui Ó, aqui é uma janela Pede, mano devia ser onde tinha ar-condicionado, né? Ar-condicionado. Tem uns pallets aqui, cara. Pode ter bicho aí dentro. É a impressão que tem alguém sentado aqui, cara. Vamos olhar. mais normalinho. Tem um tem perfume quebrado porta que tem umas trancas. cara do céu mano se liga como que eu tô tudo aí piado velho aquele quarto ali tem alguma coisa ali galera vou dar uma volta aqui na né? por fora ver aquele canil ali eu tô com medo de acabar a bateria, galera, ó Tá 3% Vou Tentar mostrar tudo meio rápido aqui pra vocês Aqui é a janela da cozinha a cozinha do quarto Eu acho que é um canil, né, não? É, sei lá Sei o que, que possa ser, não Não faço ideia, Ó, tem um buraco aqui, cara Não tinha reparado, não Buraco aí Galera, fazendo um vídeo aqui meio correndo aqui pra vocês Peço até desculpa aí pra vocês É porque eu não vi que minha bateria tava acabando E o carro fica muito longe daqui Tem que andar um bom tanto ah, que... que ganheira é essa? Estranho, cara O tanque aí Caramba, cara então eu fiz um vídeo aí meio correndo aí pra vocês Peço desculpa, que nem falei pra vocês Bateria tá, tá acabando Não esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal pra quem não for inscrito Se liga, cara, eu acabei de ver aqui Machado, mano E olha a frente dessa casa, velho Olha a frente dessa casa Olha aí, mano Vim aqui na sombra aqui pra encerrar pra vocês. Ó, um minuto, galera. Um minuto aqui. Um minuto não, um por cento. Um por cento pra poder encerrar ó, a bateria aqui. Vai desligar. Conversar com vocês aqui dela, acabar. Ó meu cabelo aqui, mano. Cabelão. Mas é isso aí, galera, ó. Tive a impressão de ter alguém ali naquele quarto lá. Então. Vou estar voltando aqui à noite. Vou tentar descobrir o mistério dessa casa. Fiquei aqui, que nem foi falado, os brinquedos se moviam sozinhos, o carrinho andava, a boneca falava, é, o ursinho fazia barulho, essas grameira quatro. Então, algum fenômeno paranormal, muito esquisito, acontecia aqui nessa casa. Eu vou estar voltando, vou chamar a Thaís para a gente estar vindo aqui um dia à noite para fazer a investigação sobrenatural. Hoje eu saí para poder fazer exploração, fazer reconhecimento dos locais que foi me passado durante a semana. E a Thaís tem ó, o escritório dela lá, não dá pra ela sair de dia, então eu venho sozinho, muitas vezes venho sozinho para poder fazer essas exploração, beleza? Tamo junto, é nóis, falou, fui!